Bora guys, sem pressão velho. vambora. É isso, estourando. Ae, é que... bora. Bora. Dois meio. mais um meio. Mais, mais dois, mais dois. Mais dois. Tô, dois? Vou minha, Felps, Vem minha. Tá bom. Vou Bora, vamo aí, vamo aí Bora. Eu vou fazer a gangue B, B, B, Rush B, Rush B, Rush B Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom O Escorinha você abrindo morto, mais um sem mais O que você tem morto? É, pode estar entrando no eu B Pode tirar a cara, pode tirar a cara Boa Boa Boa lata. Ai, Boa. Boa. chegar molando. Não abriu gente... um uhum. não, sozinho, velho. Meio morto e baixo. Mais um meio embaixo, morto. Não passei MF, não passei MF. dentro de MF. Meio morto, C4. Boa. tá morto. Tá, vou é. é tá atrás dele. Morreu. Boa. Que Boa. Cara, tá. pro agora. Não morto, é C4. Mas Eu Passa Morto, no MF. MF. Tá direita direita direita aí vamos a cara vamos fazer cara ele já pego outro. E dois. Escurinho é mas... meu, escurinho é meu. Escurinho, escurinho também. Tá meado. Muito boa, suado, velho. Boa boa, boa, boa. Boa, boa. Cara. Boa, boa. Boa, boa. Matei o cara foi no centro. Joguei. Vou ficar dando Eu vou, vou molar, tá, tá velado agora. Vou oh, é meio morto, C4. Nice. É é pega, pega, pega, pega. Boa, boa, segura, boa. segura, segura. Let's go. Ó, o escurinho abriu. Rolou. É, tá. ah, tá voltei, voltei. Entrou. Ah. Lá, do do... Ah, ah, mais bom. Lá, de. Com Tomou, um mais um comando bomb. Tomou, é um bom, bom. bom, bom. Boa, galera. Bora. 4 4 4 4 só lá atrás um monte de Vem, Dudu. Meio, meio, corte. Sobe, me, tá Bora. pra abrir, não, Dudu. Em cima da árvore eu morto. Eu não passou, mais não passou. Peguei mais um. Igreja minha, igreja minha. Boa, boa, boa, boa, Valeu. Sozinho, tá latinho. Não tem nada pra abrir, Não, não, não. Eu dois, dois, dois, ainda. Come... dois dois comendo mais um mais, mais um C4. vai pra... nice. boa, boa, boa, boa, boa, guys. Boa, boa, boa, boa, guys. boa. bem bem é a porta aí. bem Peguei bem bem bem bem Meio, bem bem Vou bem bem bem bem bem bem bem bem bem Tô travado bem bem bem bem bem bem Vou Vou Boa. Boa, boa. boa, boa, Eu vou, uhum. eu vou chegar e vou molar aqui, do... Tem um pra B, tem um pra B. pra tá. ah, tá né? B. Dois. É. Dois. Dois. É. dois. Mais um, mais um pro Tá. Chegando. Ah, Valeu, tô dois, véi. Vem comigo, vem comigo. Vem, é. tá. lá ainda. Peguei. Ah. Bora, bora de é com Vou entrar, vou entrar mais um. um por... Vou pular casado vou pular a cara, tem duas costas. Comendo, 2x1. escuro escondido, tá? tá? você é é é. C4, C4. aí. Vem comigo, salve aí. vem. Esquerda aí. Esquerda. Esquerda. Eu, tô tá me tiro, dá tiro, dá tiro tá. da, isso. Tem ah, uma isso caminha aí, é SPA. Tá. Boa, boa, boa. boa, lá, boa. Lá. boa. Pode ficar, você pode ficar pro Bush, lá. Ah, tô dançando aqui. Dois dois MF. Dois dois Tô ele, vou pegar ele. Lá atrás, ó. Lá atrás Bush lá atrás. Calma. Bateu com o Bush. Buguei. Vai picar, SPA. Volta, volta Vem comigo. Com volta, é, ele pode Fecha, Fica aí, Fica parado. Ae, é, é, é. é ae, ruim. Okay. outra. Cego, meio do nada, cego. Meio de nada. Eu vou ficar aqui no Tets. Meio Bora aí, bora aí. Bora lá, Bora, Vou 3 pra direita. pila pila pila Morto. Ficou muito cego, velho. Dá a Cuidado mais o Scurin, guys. Pegou, pegou, pegou, pegou, Dudu. Vou pro Peru, peru de alto. O ali. Não ele vir pk não. Tá bom. Fez bomba. Ficou, ficou. Deixa de vida, É opinha, op, op. ah, ah, É muito Uma ah, op, op. Dois opes. Morto. Cuidado costas. o corredor. Um X1, Dudu. Consegue esmo você? Né? Eu vou pegar Vamos pegar na Escurinha logo passar Meio, Meio. Meio. dois uma é escurinha é um vai pegar. na frente, tá? Ele está também